as grandes obras da literatura universal têm como traço em comum a densidade. Né? Essas obras da literatura universal, onde a Clarice se, se inclui, né? são obras que têm múltiplas camadas de sentido. E é isso que faz com que cada leitor leia a sua moda e possa ver numa, numa obra determinadas significações que outros vão ver ou não, né? é, e faz com que também cada época revisite um determinado autor, colocando nesse autor as suas necessidades. Seguramente a Clarice, nesse momento, é tão, é, tão atual e tão necessária quanto já era quando ela escreveu. Né? Agora, de fato, é como você diz, cada, a nossa geração, os nossos problemas de hoje vão encontrar na Clarice outras ressonâncias que, talvez, quando ela estava escrevendo, quando ela estava viva, ainda não se davam a ver tão plenamente e que hoje estão sendo visíveis mais plenamente. Ela é tudo, viu? Ela é apaixonante e ela é difícil. Então, eu vou te contar a minha própria experiência, que talvez se dê um pouco a medida desse problema. Uma série de obras ao longo da carreira da Clarice que, de fato, colocam dificuldades, até hoje colocam dificuldades para os leitores. Né? Mas isso começou a acontecer já no início da, da carreira da Clarice, começou a ser chamada de, de escritora hermética e durante muito tempo ela foi vista como uma escritora hermética e me parece que até hoje isso continua acontecendo, pelo menos com relação a algumas obras. Bom, eu quando me dediquei à obra dela, eu escolhi um dos livros dela que é tido como um dos mais difíceis que é o terceiro romance dela, que se chama Cidade Sitiada. E fiz uma leitura desse romance porque ele aborda muito de perto a questão do olhar, que é um, um tema importantíssimo da obra da Clarice. E junto com esse romance eu analisei um outro texto da Clarice que, para você ter uma ideia, ela própria achava <risos> difícil de entender que é um texto dela chamado O Ovo e a Galinha. Então, se você me disser, ela, é, é, a Clarice é apaixonante ou é, é difícil, eu diria para você que é um tipo de dificuldade que pode ser extremamente apaixonante. Eu acho que é, muita gente deve conhecer isso mesmo. Começa a ler uma coisa que parece esquisitíssimo e aí é que dá vontade de a gente saber por que aquilo é tão esquisito e o que, que tem ali que nos atrai?